Paulinho, Tata e Zeca o oh, em de manhã era quarta-feira santa dia de pescar e de pescador era quarta-feira santa dia de pescar e de pescar Paulinho, Tata e Zeca o oh, em de manhã Tempo, e sabe que o tempo vira Aí o tempo virou Virou, virou, virou Maurino quer é de frente tá Tata quer é de lá botar lá Zeca esse nem falou Era só jogar a rede com chão Era só jogar a rede com Era só jogar a rede com chão só jogar a rede, jogar a rede <risos> Maurino, Tata e oh. Embarcaram de manhã era quarta-feira santa, dia de pescar. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescar. Era santa, dia de pescar, e, de pescar e sabe que muda o tempo, e sabe que o tempo vira. Aí o tempo virou, virou, virou. Maurino quer é de enfrentar tentou. Tata quer de botar, lá o Zeca esse nem falou. Jogar a hit, Era só jogar a hit. Puxar. Era só jogar a hit. Era só jogar a hit puxar, Era só jogar a hit puxar, Era só jogar a hit. Era só jogar a hit puxar. chá. Continua aí, aí. Toma tá aí, toma tá Mais um fundo de quintal. Get é Dorival Caim. Que fundo de quintal regravou. E agora o um fundo de quintal mesmo. De levar a vida assim se torna vulgar, não se dá valor e com qualquer um você quer fazer amor. Vá por mim, não entre nessa de levar a vida assim se torna vulgar, não se dá valor e com qualquer um você quer fazer amor. Da sua sensibilidade, da pureza sem vaidade. E do quanto você é capaz do encanto da beleza, e do bálsamo de paz que você é, foi você, mesmo quem procurou, nem sequer se lembrou. Não só me conserva. E assim você deslantou um castelo de amor volta foi você, foi você, mesmo quem procurou, nem esquece, se lembrou, não soube conservar, o e assim, incluiu, pois é, você desmoronou, porque meu castelo de amor, não dá mais pra voltar, vem baixinho, vem baixinho. Sei da sua sensibilidade, da pureza sem vaidade, e do quanto vou, você. E do bálsamo de paz, que você é. É você. Né? Mesmo quem procurou, cantor coroa. Não soube conservar. Ah, é. E. É assim, pois é. Você desmoronou. Pra o que? O que? Nada mais pra voltar. ação, salve aqui, Leandro Mulatinho, Daniela Feliciano, obrigado. Tainá Kalis, Janete, Ronaldo Souza, bênção divina, Malene de Jesus, obrigado Jesus, amém. E a Jacura, Carlos Crespi e Carlão, tamo junto, Vida Miguel, tá Cassiano André Lira, André Cândida, obrigado, Bahia. É nóis, obrigado Pagodeiro também. Aí, maravilha. Vamos nessa. Vitor Michel, obrigado, Natália e Sampaio, Alina dos Santos é nóis! vamos nessa! Um pouquinho menos, um pouquinho menos agora Partido alto, eu falei que era roda de samba Aê, eu falei que era roda de samba É pedir e fazer Aí, maravilha! Isso é meu time Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo, saia da cama Oh, <muchas> O sal na batida de limão. Devo lavar já uma. Bem feito Aquilo que era, era mulher De filé, moé A lancha quando acedo Saia da cama Na ponta do pé Devagarinho Quando chamava a tarde Sabia que o gosto Na bandeja, Na a bandeja, café, café. Chocolate, biscoito, salada de frutas Suco de mamão. mamão Na moça era filé mignon Eu sou você, batucada, batucada, voando. É? Chegou em casa outra vez, Dovidão Brigou com a preta sem razão. Quis comer arroz doce com um Botou sal na batida de limão. Aí molhou, né? Deu lavagem a macaca Meu meu bandolim Diz que minha voz sufoca Seu violão Afrouxaram-se as cordas E assim diz a mina. Que pobre da gema Da nossa canção Se hoje somos olha morta Metais em sultina Fechando O show pede a razão Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer o que fique bom Outra vez nosso cantar E a gente vai ser feliz